If I go, if I pay when you... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, é o seguinte, fica comigo. assiste esse conteúdo aqui até o final, porque nessa aula de hoje eu vou te ensinar, você como tá utilizando né esse botão mágico aqui, tá, da Centralize, para clonar uma página, tá, do produtor, beleza? Se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, cara, já desce aqui embaixo, já se inscreve no canal, deixa seu like e o seu comentário, tá? E não esquece de poder ativar o sininho para ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo para você aqui no canal, tá bom? Porque é muito importante, porque, Porque quando eu lanço um vídeo aqui, o YouTube fica com, é com mais facilidade de poder te entregar o meu, o meu conteúdo, né? Mas quando você não ativa, isso não vai acontecer tá me entendendo então vamos lá pessoal vamos lá tá isso vai me vai me motivar mais a crescer o canal tá e também trazer conteúdo para vocês aqui tá bom e para quem é novo também principalmente tá bom muito importante aqui seja bem-vindo aqui tá bom eu gosto de poder ajudar todo mundo de poder agregar valores para vocês tá e eu quero poder ajudar muita gente ainda na minha vida beleza bora para o controle aqui que é a parte que eu gosto de poder entregar para você aqui em prática beleza bora e bom, aqui estamos aqui dentro da Centralize, beleza? E para quem não conhece a Centralize, é uma plataforma de estrutura própria para afiliados, tá? Para você estar tá utilizando para você estar tá, é trabalhando de forma correta e profissional. Hoje, para quem não sabe, tá? hoje para você anunciar cara é de fato é bom você ter é, um domínio próprio ok e é uma uma estrutura é né, bacana e validada para você estar tá trabalhando hoje como afiliado muito importante e inclusive se você quiser também aprender como subir um domínio tá para dentro da centralize cara vou deixar para você que o um link passando aqui no card ok que eu gravei preciso para isso e também tá um vídeo e se você comprar esse domínio beleza então, eu vou deixar tudo aqui passando aqui no card também. Mais um, um outro vídeo, tá? Eu vou deixar aqui uma espécie de playlist para você tá acessando, Tá? E também no finalzinho desse vídeo aqui, é, ele passando, tá? Para você também já acessar não, e não perder esse vídeo, porque tá muito foda, tá muito top demais. Né? E ensina você a poder comprar o domínio. Se você a poder a subir o domínio, né? Para centralize, tá? E isso vai te ajudar demais. Beleza? Então, tem muita enrolação, bora para o nosso conteúdo aqui, tá bom, gente? Então, o que é o seguinte? O processo aqui é bem simples beleza você vai, você vai vir aqui ó você vai vir aqui no botão aqui mágico tá clonar a página. Você vai clicar beleza para então você vai abrir essa página tá bom e nessa página vai ter aí três é, janelinhas aqui para você tá aqui aonde você vai injetar vai inserir o link né da página que vai ser clonada certo e aqui vai ser um domínio tá e aqui ó eu super recomendo que você utilize o próprio domínio tá que é muito importante e lembrando que a centralize também te fornece também alguns domínios também tá aqui ó. São vários domínios que ela te fornece, mas o principal aqui intuito, né, o objetivo é de você poder utilizar o seu próprio domínio, tá? E aqui um subdomínio, que aqui a gente vai estar tá criando também, junto com você no passo a passo, tá bom? E aqui, vamos aqui para a nossa primeira parte aqui, tá bom? Você vai vir aqui na Monetize, tá? Lembrando que tu pode estar tá, é, utilizando a plataforma Monetize, né, a eBripe, ok? A Hotmart, tá bom? A Edux, pode utilizar aqui, você vai conseguir também fazendo esse mesmo processo tranquilo aqui ó para pegar como exemplo eu vou pegar aqui esse curso aqui tá um curso de soldagem né completa na prática beleza mas você pode estar tá pegando qualquer produto que você queira tá qualquer um produto beleza e aqui eu vou pegar esse produto aqui para dar como exemplo certo então muita gente aqui ó pega os links tá bom e eu vou fazer aqui eu vou te ensinar aqui da forma correta da forma justa tá bom que você vai aprender e vai fazer a forma certa a partir de agora tá então super recomendo que você vem aqui ó tá você vem aqui cria uma campanha tá você vai clicar em campanha tá você vai ver um produto que, que você quer certo e aí você vai vir em campanha tá bom aqui na monetize clica cadastrar a campanha certo é que você vai dar um nome ok eu vou dar aqui eu vou pegar aqui o um nome desse produto por exemplo tá vou, aqui, vou copiar aqui vou pegar o nome desse produto vou colocar aqui ó beleza tá bota campanha botar campanha tá eu vou colocar aqui ó pronto campanha curso de sondagem completa na prática tá e aqui eu vou manter aqui ó o URL de destino página de vendas tá porque eu quero que ele, que ele pegue to toda a minha página certo e essa parte aqui tá ó, pixel de conversão você vai clicar aqui tá e colocar Facebook novo clique aqui tá e aqui em seguida vai vir para você o número do ID do pixel você vai vai agora no teu gerenciador beleza você vai ver aqui no pixel tá bom para pegar o pixel é bem, é bem simples eu vou eu vou vir aqui ó em, em configurações de um negócio aí você vai vir no teu gerenciador você vai vir aqui em fonte de dados beleza e pixel beleza e você vai escolher o pixel tem vários pixels aqui mas eu vou pegar o pixel que eu quero trabalhar beleza então eu vou copiar aqui ó copiar o pixel volta aqui na monetize tá e aqui você vai colocar aqui o pixel tá bom vai colar aqui dentro o pixel tá bom essa parte você pode deixar em branco aqui tá é, executar pixel no check out também vou colocar aqui vou querer que sim beleza executar boleto também no boleto vou colocar aqui ambos tá e executar um pix sim pode colocar também aqui beleza e o script aqui enviar rastreio pixel via então tem que esse ponto aqui você pode estar tá definindo aqui se for script você vai pegar o script você vai colar aqui tá se for realmente se for API Tá? O API é, o, é a parte que eu super indico que você utilize, tá? Que é onde você vai pegar também no Facebook. Beleza? Você vai vir no teu gerenciador aqui, ó. Certo? Você vai vir aqui, ó. Tá? Em Pixel, né? Você vai clicar aqui, ó. Deixa eu deixa, deixar pra cá. Deixa eu ir pra cá, tá? Ó, você vai vir aqui ó, em Pixel, tá bom? Então, você vir em Pixel, vai cair aqui ó, nessa segunda janelinha. Beleza? Nessa parte aqui, você vai vir aqui em Configurações, vai clicar. E aqui embaixo, ó, você vai vir aqui, ó. E gera token de acesso clique aqui e copia beleza ao você copiar o token de acesso você vai vir na monetize vai clicar vai colar aqui dentro tá colar aqui dentro e pronto tá bom essa parte que já está tudo prontinho já é tudo feito o domínio agora de url tá você pode colocar isso aqui isso aqui é bem opcional não é não é necessário page view não precisa porque já vai é, marcar beleza agora você vai clicar aqui em salvar campanha clica e beleza, tá? Já foi salvo aqui, tá bom? Vamos abrir agora o link, beleza, ó. Abre o link, tá bom? Vamos abrir ele aqui, ó. Beleza? E pronto, aqui. A nossa página aqui tá aberta, certo? E aqui nós vamos pegar, vamos aqui, ó. Presta muita atenção nessa parte. Você vai vir aqui, ó. Tá bom? Você vai pegar nessa barrinha, tá? Você vai selecionar até no, até no finalzinho aqui, tá? Ó, ok? Vamos fazer, vamos fazer aqui de novo, ó. Você vai vir aqui, ó. Você vai selecionar que você vai pegar, tá? Dessa parte aqui, ó, do HTTPS, você vai vir aqui, ó, até, ó, até nessa barrinha, certo, ó, ó? Até aqui nessa barrinha, beleza? Você vai copiar, beleza? Copia isso aqui, essa parte, beleza? E agora você vai voltar agora aqui na Centralize, correto? E aqui é onde você vai colocar o link, tá? Da página de vendas, Beleza? Então você colocou porque essa página aqui é de fato vai ser clonada, tá bom? Que tu vai clonar ela. O domínio aqui, ó, tá? Você vai marcar o teu domínio, beleza? E aqui o subdomínio, você coloca assim, ó. Você vai colocar aqui, ó. Você pode colocar o curso, tá? Soldagem, na prática, beleza? E perfeito, tá bom? Ó, curso soldagem na prática, tá bom? Vai ser o nosso subdomínio, beleza? Feito isso, você vai clicar agora em avançar. Clica. Mas atenção, né? Chegando nessa página aqui, aqui a gente precisa ficar tempo porque aqui é onde nós vamos preencher. Agora vamos finalizar, tá? É, a nossa página, beleza? Para ficar bem alinhada, bem ficar do jeito mesmo para a gente trabalhar e empurrar tráfego aqui com força, tá? Então vamos ver aqui, ó, ok? É, nessa parte aqui ok tem aqui marca cookies tá você vai pegar você pode pegar o link da tua campanha tá você vai ver aqui na monetize tá você vai pegar aqui esse link tá o mesmo link aqui você pode colocar qualquer link que tu, que tu queira aí trabalhar tá bom cookies, você pode colocar aqui tá o link que tu quer trabalhar pode colocar aqui tá bom essa parte beleza e aqui ó temos aqui o WhatsApp né, Telegram e mensagem Instagram, então aqui é uma forma né, uma forma mais específica é né? para você ter ok, para o teu cliente entrar em contato com você, então você vai definir, então eu, eu super recomendo que tu utilize o WhatsApp, tá? o WhatsApp deu, cara, vai ficar na página, vai, vai fez plis aqui na, na página no cantinho, tá? E aqui você vai colocar uma mensagem, tá bom? É específico para ter o produto, certo? Colocou que fez esse processo? tranquilo, você vai, você vai ativar aqui, ó, não esquece, tá? Você vai ativar o botãozinho, beleza? E logo mais aqui, ó, é a identificação do pixel, né? Então você vai pegar aqui, você vai pegar o pixel, tá bom? Você vai vir aqui, ó, no teu gerenciador, tá? Você vai vir, ok, ó, pixel, você vai pegar aqui, ó, copiar o pixel, tá bom? Copia o pixel, certo? Você volta aqui, ó, na centralize, ok? Você vai colocar aqui dentro, agora, o pixel aqui dentro, tá bom? Vou colar ele aqui dentro, tá essa parte aqui da, da das tags você pode deixar totalmente branco não precisa tá não é necessariamente correto então tá tudo o okay, que tá tudo preenchido beleza agora você vai vir aqui ó em salvar certo pronto ó. página atualizada com sucesso tá bom dá ok e tá tudo prontinho aqui, tá tudo bacana tá vamos vamos testar aqui vamos abrir a, a nossa página lembrando que aqui tem dois links para você tá que a que a lisa ela te dá, tá bom? A página do produto, tá? Ó, vamos abrir aqui, ó. Tá? A página do, pro, do próprio produto do Clonor, certo? Aqui, ó. Tá abrindo aqui, tá bom? Com o ícone de WhatsApp aqui, ó. Tá bom? A bolinha do WhatsApp, correto? Tá tudo aqui, ó. Bacana, ó. Bem feitinho, ok? Tá abrindo aqui com, com teu WhatsApp, certo? E aqui também tá até o link aqui, ó. Tá vendo? O portal aqui, ó. Ponto fun aqui, tá vendo? Você pode ver que aqui tá o, o, meu, o meu domínio. Tá, esse aqui ó, é o meu domínio. Tá bom, com é, junto com, com o subdomínio, tudo certinho. aquilo que nós que o então, isso significa que tá tudo ok. Tá, vamos voltar aqui de novo. Aqui na centralize, aqui ó, ela te dá também mais um, uma segunda página que é um pré-cell. Tá, você pode estar tá aqui, tá? tá é, para quem quer atuar com o black, principalmente. Tá, cara, é muito boa a plataforma para quem não utiliza, tá perdendo tempo e tá perdendo muita grana, tá torrando em grana aí à toa. Se não tá utilizando a Centralize, tá super recomendo. Eu vou deixar para vocês aqui o link aqui embaixo, tá bom? É da, do, do vídeo para você tá acessando aqui, tá agindo também, né? Super recomendo demais para quem tá aí atuando hoje, tá? E sempre vou recomendar de de fato, porque eu já utiliza a Centralize desde 2020. Então eu sei o que eu tô falando, tá. E, e aqui galera, ó, feito, feito isso aqui, tá? Isso aqui é, é simples, é bem fácil mesmo, tá? E você pode estar atuando aqui hoje, tá? Com, com a própria centralize para você trabalhar a sua estrutura própria, tá bom? Eu vou colocar aqui meus domínios, aqui ó, para você ver, tá? Todos os domínios que tu for fazendo vai estar tá aparecendo para você aqui ó, todos os domínios, tá bom? Tudo que tu for trabalhando aqui ó, atuando vai aparecer para você aqui, tá bom? E teus domínios, certo? Coloca página aqui ó, páginas, tá? aqui ó já fiz já duas páginas tá bom já fiz dois projetos aqui são dois produtos meus tá agora meus né como afiliado para me trabalhar tá bom empurra tráfego aqui agora com força e aí vender muito hoje né? usando aqui a centralize beleza então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado se você gostou deixa aqui embaixo o seu comentário seu feedback que vai ser muito importante para a gente poder também tá evoluindo junto com todo mundo aqui junto e misturado aqui no mesmo barco beleza que Deus abençoe vocês, Tenho um forte abraço aí, fica com Deus aí, vamos lá pra cima e até o próximo vídeo.